É isso, bora descobrir todas as novidades do Clash of Clans E é claro, aproveitar um pouquinho algumas coisas que apareceram demais Que estão demais mesmo neste Clash of Clans, tá absurdo! Deixa eu botar um pouquinho para trás aqui meu iPad E bora lá, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aqui ó Tem muita coisa nova, mas primeiro vamos coletar aqui tudo que a gente tem para coletar Olha o que falta de muro para eu botar todos no nível 11 É, minha vila tá melhorando agora, tá melhorando e agora falta só isso daqui pra colocar pro nível 11, bora? Bom, vou fazer o seguinte: tem coisa aqui? Não tem nada aqui, tá beleza? Vou participar da guerra logo mais também. Nós estamos ganhando, tá bonito demais. Sobre o meu. O meu. Passe de. Meu passe aqui de batalha. Tô aqui, ó. Próximo de pegar a runa de elixir negro. E tô próximo já de pegar, de fechar o passe de batalha. Tranquilão. Beleza? Deixa eu até doar aqui um pouquinho. Ahn. Uh... Peca e dois Gelos e. Dois GGs. E a gente já consegue aí, ó. Completar mais um pouquinho ali, ó. Pra ficar mais próximo. Falta só 10, tá beleza. Bom, vamos fazer o seguinte: Vamos descobrir aí o que que apareceu de novo. Bom, a primeira coisa que aconteceu aqui é que agora todas as vezes os carrinho, o carrinho vai ficar aqui nesse cantinho, ó. Maravilhoso. Outra novidade que vocês podem saber ou ainda não é que agora é o seguinte: Você pode vir aqui. Nas configurações Pode vir aqui em mais configurações E descer tudo aqui Desceu tudo aqui, você vai colocar aqui ó Apoie um criador de conteúdo Isso mesmo, agora você pode apoiar Um criador de conteúdo, se você apoia o canal Bruno Clash Você vai poder ganhar Também um passe de batalha, isso mesmo Pode comprar aí com as gemas que eu vou dar pra vocês, é, ofertas, como é que eu vou comprar agora também, ou o um passo de batalha, você escolhe. O que você vai precisar fazer é você vai vir aqui no configurações, vai em mais configurações, e clica aqui em insira o código. Você vai digitar aqui o código Bruno Clash. Colocou o br código Bruno Clash, enviou o código, você está. Concorrendo a partir do momento que você Printar essa tela e mandar Lá no meu Instagram que tá passando por aqui Em algum lugar, o meu editor tá aí O Reboleira tá aí pra colocar o meu Instagram Aqui, Bruno Clash é tranquilão Manda um stories, marca Bruno Clash, arroba Bruno Clash Que você vai concorrer aí A passe de batalha, hoje eu vou dar um hein galera Então fica ligado arroba brunoclash, manda lá no stories arroba brunoclash, marca lá que você vai estar tá concorrendo, beleza? bom, aí tudo que você comprar aqui uma parte, um percentual do valor que você tá comprando vai pro canal Bruno Clash pra dar aquela ajuda pra poder mandar mais gift card pra vocês, essa é a ideia e aí, o que você faz? você pode comprar com, com ganhando aí o gift card que eu vou te dar você pode comprar ou o passe de batalha, próximo ba passe de batalha ou esse se você quiser ou comprar aí ofertas Estão na loja como essa que eu vou comprar agora Galera, bom, vamos lá então Vou comprar porque tá muito bom mesmo Feira do livro Muito bacana, vamos comprar aqui Agora, partiu Já foi, é só colocar aqui A minha digital, e aí meu amigo Aí é GG, molecote Vamos lá então Aí ó, já tá valendo Conseguimos comprar a primeira Oferta, processo realizado e aí já tem aí uma boa quantidade de ouro Elixir. Cheira... e nossa, Elixir negro também, hein? O Dark tá forte também. Bom, vamos aqui ter mais duas pra comprar. Vamos comprar as runas Miraculosas. Também partiu aqui agora. É isso. GG já foi. Agora, vamos que vamos. Tá aí, processo concluído. Agora só faltou uma, né? Vamos comprar então a oferta da atualização. O Dododói? Do, do, do, que isso? De Dodói a herói. Ó, que beleza. Essa oferta tá bonita, hein? Essa oferta tá bonita. Bora lá então. De Dodói a herói. Essa é a oferta, mano. Bora lá então. Tá aqui. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, meu amigo. Aí sim. Partiu então. Utilizar tudo isso daqui, ó. Processo concluído. Compramos tudo. Maravilha. Tá aqui, ó. Tenho muito ouro e muito elixir, mano Agora a gente vai fazer o que? Vamos atualizar todos os muros que faltam, mano 1.600 aqui Mais um aqui, 1.600 também Já, opa, peraí, peraí aqui. Já vamos aqui pra esse lado também, ó Já tem aqui, aqui também Beleza, 1.600 1.600 1.600 Maravilha, e pra finalizar, 1.600 Nossa, será que já fechamos? Vamos ver aqui Falta um muro! Cadê o muro? Cadê o muro? Cadê o muro? Deixa eu ver, cadê o muro? Cadê, cadê o muro? Tá ali, cadê, cadê, cadê, cadê? Caraca, ali ó! Ah, o murozinho da ponta aqui ó! O murozinho da ponta escondidinho, malandro! Agora sim, minha vila tá totalmente com muros número 11, muros 11, nível 11. Agora faltam 299 muros pro nível 12 Falta é 299 porque eu já tenho um aqui, ó, ó Um branquinho aqui, ó Que beleza Já tem um ali, maravilhoso Meu Deus do céu ó, ó o que falta Só faltam os heróis e os muros Só isso Heróis e muros O meu rei tá ainda ali um pouquinho pra frente Tem rainha Tem muros, né? Meu Deus do céu Vamos fazer o seguinte A gente tem que melhorar alguma coisa Então vamos começar a melhorar aqui os muros Pro próximo nível, né? Bora 3.200 aqui. Meu Deus, 3.200 aqui. E aí já faltou, né? Então a gente só conseguiu fazer dois. Meu amigo, que doideira, mano. Que doideira. Meu rei tá aqui, ó. Concluir agora o meu rei. Olha que beleza. Então, bora concluir o rei agora. Pra poder. Hum, vamos concluir o rei agora. Vamos ver o que vai ter ali, ó. 140 mil. Vamos botar ele pra mais um nível ali. Mas eu vou botar ele pra mais um nível. Assim que eu atacar na guerra, né, mano? Porque eu tenho que atacar na guerra também Tenho um ataque pra fazer também Então eu vou esperar pra poder botar pro nível 43 A minha rainha tá 45 já O meu é, guardião já tá no 20 Então é, agora eu tô melhorando meu rei pro 45 Pra eu depois mexer na rainha de novo É mais ou menos assim que eu faço Bom, conseguimos fazer bastante coisa aqui O meu, a, a, o meu pedido agora é pra que eu possa fazer aqui os dois é, níveis de of, de conclusão de pro passo de batalha para poder dois ataques aqui para poder fortalecer o o meu passo de batalha mas antes a gente vai fazer uma coisa vamos ali ó dar aquela ajustada né temos aqui ó alguma coisa para fazer temos aqui um a runa de ouro para poder usar para poder usar aqui Completar tudo e fazer mais alguns muros. Então, bora lá, mais alguns murinhos aqui. 3,200, 3, 200 Que beleza, mano. Mais um, 3, 200 mano. Ó, tudo branquinho começando a ficar branco, hein? Tá começando a ficar branco, manos. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos fazer agora um ataque na minha vila para poder liberar aqui e pegar mais um. Uma recompensa aqui, né? Runa do lixeiro negro, mano. Vai ser bom, vamos lá, então. Atacar aqui um no farm mesmo, que é o que eu tenho. Bora lá então. Partiu. Beleza, achamos aqui uma vila pra atacar. A gente tá com arqueiros e bárbaros. Vamos fazer aquela estratégia lá que o mano rebola me ensinou. Pra farmar. Beleza. Farma e farma bem essa estratégia, viu, mano? Ah, recomendo pra vocês aí, hein? E aí a gente precisa dar uma estrela, né? Pra poder valer ali o para passo de batalha. Então a gente vai ficar de olho, se não der uma estrela a gente usa os, os heróis para pegar a estrela. Olha isso, pegamos tudo praticamente, ó, pegamos tudo. Muito bom, ó. Todo o recurso que tinha na vila a gente pegou. Não deu 50% ainda. Vamos provavelmente usar aí para poder pegar. Deixa eu ver se vai precisar. E aí se precisa a gente utiliza, vamos utilizar, vamos utilizar aqui já para fechar. Bonito. Vamos botar aqui, ó. Já vai a rainha ali batendo Pra fechar com 50% 48% já foi A gente fecha com 688 mil de cada Muito bom, um farmzinho de leve Vamos coletar aqui também E aí a gente chega aí Ao nosso próximo nível De recompensa, runa de elixir negro Resgatando Agora faltam só 4 Faltam só 4 níveis aí pra gente bater aí O... Herói, o rei esqueleto, mano É o que eu quero Ah, está tá completando muito, mas muito recurso aqui também, hein, galera Então fiquem ligados, mano É isso, manos Estamos aqui dando aquela farmada pra completar os muros Pro nível acima aí Pro nível 12 agora, né E depois focar Em melhorar nossos heróis Sempre A gente já tá, eu já tô melhorando os heróis Mas eu quero deixar no nível máximo antes de subir pro nível 12, beleza? Então é isso, manos Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, se acompanhou o vídeo até aqui Comenta aí, hashtag careca, mano Pra eu saber se você acompanhou mesmo E é isso, manos, precisando de qualquer coisa Tamo junto, assistam um o vídeo, deixa aquele like Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda E é claro, manda o seu print Com o apoiador da loja, tá aqui, ó Opa Apoiador da loja pra você poder ganhar O seu gift card pra comprar o passo de batalha Ou as ofertas, tamo junto, galera É nóis, um abraço, falou, fui. <risos>